O empreendedor de hoje está uma delícia recheado de sabores do Brasil. Estamos em Tupã, interior de São Paulo, para conversar com Delfino Golfeto, que é fundador e presidente da Água Doce Sabores do Brasil, que neste ano de 2020 completa 30 anos de atuação. Delfino, tudo bem? Tudo bem, é uma alegria estar com vocês é, e poder passar algumas informações preciosas para o SEBRAE. esse órgão maravilhoso que impulsiona tanto os empreendedores no Brasil. Bacana. Delfino, bom, a rede hoje né, possui quase 100 restaurantes em funcionamento e eu gostaria de começar falando um pouquinho da história, de como tudo começou, que inclusive estamos aqui no balcão e faz parte dessa história, né? Conta pra gente. É uma pena que não dá para mostrar o sorriso né, com a máscara e nós estamos corretos, mas é exatamente esse cantinho aqui, é o cantinho que mostra como nós nascemos aqui tá exatamente as peças que que ajudou, que ajudaram a gente a crescer e vencer nesse país. Nós tínhamos o objetivo de valorizar o um único produto talvez autêntico nacional que era a cachaça. O que harmoniza com a nossa cachaça exatamente a culinária Sabores do Brasil. Então em 1990 nós começamos realizando esse sonho, acreditando na marca, no nosso potencial, naquele propósito que nós tínhamos. E para nós, já tínhamos ouvido o coração e sabíamos que dá certo. Como dá certo para qualquer pessoa que sonha, que tem os seus objetivos, claro, né, que planeja direitinho. E foi o que nós fizemos. E descobrimos que não é fácil você manter o padrão, mas tem técnicas para você manter o padrão. E foi o que nós fizemos. Aqui está uma caixinha é, que tem até hoje as receitas que nós começamos. Nós não mudávamos a receita. E assim que nasce a história de um empreendedor, de um de um apaixonado por aquilo que ele faz. Sim, é muito bacana ver essas essas partes tão importantes da história, né? Delfino, o que, que te motivou a empreender? Eu acho que empreendedor já nasce, ele é nato, né? Empreendedor, ele, na verdade, ele nasce sem saber que ele é empreendedor. Mas para mim, empreendedor é a vontade de vencer, é vontade de, de fazer aquilo que tem dentro do sonho dele, e, e ser forte na, na persistência, não desanimar na primeira escorregada. Eu acho que você tem que ter a fé em primeiro lugar, você tem que ter o planejamento junto, a organização. Aonde é que você quer chegar? De que forma você vai chegar? E aí tecer esse, esse trabalho com muita paciência, mas com muita insistência, com inovação constante e aí é que você ganha os cabelos brancos realmente na cabeça com o tempo. Delfino, e houve algum momento em assim, que você se, uh, se surpreendeu positivamente aí com algum crescimento que você não esperava de repente? É impressionante que no primeiro sábado que nós abrimos, entrou um cliente. No sábado entrou um cliente e aquele cliente se maravilhou com tudo aquilo. E nós não cobramos, porque era o único cliente. Na outra semana, nós já conseguimos lotar a casa, porque um foi multiplicando, diz que o ditado um fala para 17. Porque com 15 dias, no 15 o dia de funcionamento, acabou tudo. De bebida as porções, nós já tivemos que nos estruturar. No primeiro mês, nós já tivemos que contratar, porque começou eu, o Júlio, a minha esposa, e às vezes a minha mãe, com a minha tia, lavando os copos, nós tivemos que contratar já pessoas, porque nós tínhamos certeza que nós não íamos dar conta no primeiro mês. durante essa trajetória, a sua família foi muito importante, né? Conta pra gente então sobre essa importância dela durante essa história, esse início, essa sua trajetória. É, você vê que é engraçado, minha esposa sempre foi apaixonada pela cozinha. Ela é experta na cozinha, sempre gostou, talvez pelo sangue da mãe, de cozinhar. E nós fizemos essa essa, essa união. Ela na cozinha e eu com, a minha, com as minhas alquimias de fazer coquetéis, batidas e, e etc, etc. É, junto com uma tremenda dose de qualidade no atendimento. E deu tudo certo. Então, para mim, apoio de família é tudo. Mas você tem que também levar o conhecimento para a família. Mostrar o que você está pensando, o que você quer daquele negócio para a sua família. Para mim, a base de tudo é a família. Em primeiro lugar, é a família para porque as coisas caminhem certo. Bom, e agora para a gente continuar o nosso bate-papo super bacana aqui, a gente vai para um outro espaço muito importante aqui também para a história de toda a empresa. Vamos lá! agora neste outro espaço, que conversando com o Delfino nos bastidores, ele me disse que aqui é onde são tomadas muitas decisões importantes, e aproveitando que a gente está falando sobre decisões importantes, Delfino, eu gostaria que você compartilhasse com a gente alguma dificuldade, algum momento difícil que vocês passaram e superaram. Olha, falar que você não teve momentos difíceis, é... ler do engano. Acredito que toda empresa, todo empresário, todo empreendedor, ele atravessa por ciclos, né? que sobe desce, bom, médio, ruim. É, a importância é você saber e como saber, e como sair nesses momentos difíceis. Um, dois, três, nosso comitê, nós somos apenas em quatro. A decisão pesada toma-se em dois. E é daqui que saíram as, as decisões, e eu tenho o, o prazer de dizer, e a satisfação e o orgulho de dizer, que todas tomadas aqui foram corretas e foram o bem da maioria. O que te motivou a franquear? Nós tínhamos certeza de uma coisa, com dois anos nós não tínhamos perdido a nossa qualidade, ou seja, nós já tínhamos um padrão. Foi quando um, um primeiro franqueado nosso, ele falou assim, "vocês tem que franquear esse negócio. Mas uma coisa muito importante, o franqueador tem que ter a sua casa padrão. Isso nós já tínhamos o nosso modelo. Nós sabíamos o que, que precisava para tocar o negócio. E aí você já consegue montar um business plan. E esse conhecimento nós não tínhamos ido buscar fora, de maneira alguma. Foi na raça sem saber absolutamente nada. Tanto é que o primeiro contrato de franquia nós fizemos com um advogado comum. No primeiro ano de franqueando foi o cano que nós mais abrimos. Teve mês que nós abrimos duas unidades franqueadas. Sim, A partir de 2005, vocês receberam vários prêmios né, de franchising. Uh, conta um pouquinho para a gente sobre essa estruturação do negócio e também do relacionamento com os franqueados. Olha Isso é uma coisa maravilhosa, porque quando nós descobrimos que a uh, nós já passamos a ser sócio da Associação Brasileira do Franchise, exatamente para aprender. Nenhum momento passou na cabeça de ganhar os prêmios, então o nosso foco era procurar aonde nós podíamos sermos melhores, e para nossa surpresa, já em 2004 ou 2005, eu vou mostrar ali para vocês, todos os prêmios até hoje nós ganhamos com nota altíssima, com nota altíssima, é, coisas assim, as pequenas falhas, eram muito poucas as falhas. Isso sim que nos motivou ainda mais a crescer, a olhar em cima daqueles pontos falhos que eles trouxeram para nós, nos trouxeram, aí nós vamos trabalhar só em cima daquilo. E a partir daí, evidentemente, nós não paramos mais de recebermos esses prêmios. Em 2013, nós nos tornamos franqueadores do ano a franquia, que é um prêmio maior dentro do sistema de franquia em 2013, e isso nos dá... Aumenta a nossa responsabilidade de cada vez mais trabalharmos mais ainda. Delfino, quantas unidades vocês têm hoje e em quantos estados vocês estão presentes? Entre abertas e com o contrato assinado já para esse ano, nós estamos em torno de 82, se não me falha a memória. E nós estamos presentes em 14 estados. Vamos ver se com mais um ano, a dois anos, nós achamos todas as capitais do Brasil. Esse é o nosso projeto. Delfino, para a gente comentar um pouquinho sobre esse momento de pandemia em que vivemos, né? vamos agora lá para o restaurante para conversar sobre isso. Estamos aqui no restaurante agora e a gente sabe que neste momento de pandemia que a gente vive da Covid-19, muitas alterações precisaram ser feitas, né, Delfino? Conta para gente como que tem sido esse período de pandemia para a empresa. Se você me perguntar hoje é, que legado a pandemia deixou, nós aprendemos muito, muito, muito, que vai nos ajudar para o futuro, com certeza. Nós estamos remanejando muitas lojas grandes, para se mudar para lojas menores, para que você tenha custo menor. Segundo, é, hoje você já nasce com a sua casa preparada 50% para delivery e 50% para atendimento presencial. Agora, a pandemia nos acelerou em todos os lados. O projeto que nós tínhamos de dois a quatro anos, nós fizemos com três meses. Hoje nós estamos abrindo já quatro, cinco casas que vão ser abertas a partir do ano que vem, todas elas com esse cuidado. Forte no delivery, forte no atendimento presencial, forte na tecnologia, não só na cozinha, como também com essa tecnologia, esses recursos que você tem que usar. Esse foi, para mim, o maior legado da pandemia. E Delfino, muitas pessoas sonham em empreender né? ou estão começando agora. Eu queria que você deixasse, por favor, um conselho para esses empreendedores é, que estão começando, ou que estão querendo começar, para ter sucesso. Bom, em primeiro lugar é sonhar, sonhar alto. É, eu mantenho cinco sonhos dentro de mim, isso é, é só vai sair quando eu morrer. Meus filhos até falam, para de sonhar pai, você tira um, põe três, põe dois. Eu mantenho cinco sonhos vivos dentro de mim. Acho que o empreendedor primeiro tem que sonhar e sonhar muito, mas ter muita fé, Muita fé, é, muita humildade, mas isso você põe no canto, do lado você põe planejamento. Planejar com afinco, planejar direitinho, porque ninguém planeja fracassar, evidentemente. E com certeza fracassa porque não planejou. Acho que planejamento é tudo, uma pesquisa de mercado é muito bem feita, até para ponto. Hoje nós temos recursos de empresas que fazem isso para você. É, barato não é, mas o que é, o que é caro é você abrir, quebrar e perder. Então, pesquisar bem a praça que você vai abrir, é, ouvir bastante o teu coração, saber se você gosta e confia em você, no seu produto. Isso, para mim, é fundamental para que o seu negócio dê certo. Ser persistente, não adianta você ficar culpando o governo da carga tributária, é, que a carga é isso, que a carga é aquilo. É, ficar falando de política, não perca tempo com isso, o empreendedor não é político. Então você tem que viver o seu dia a dia, é, amando o seu negócio, vivendo o seu negócio, é, fazendo tudo que você pode melhorar dentro do seu negócio depois de aberto. E não é desistir na primeira virada e não desanimar. Então isso, para mim, é o futuro dos empreendedores certo. Esses terão um futuro certo. E tendo sempre dois, duas, três pessoas é, para um comitê. Você não é o, o dono da verdade, é, tenta discutir todos os dias, meia hora, com o teu comitê, para saber se está certo ou errado, o que, que podemos ser melhor, tem que ter o comitê, tem que ter as pessoas que realmente é, entendam o que você quer, a empresa onde ela quer chegar, com a missão, com a história, com valores, com os seus objetivos, né, para que você possa ter data e alcançar os seus objetivos, porque aí vira realidade. Perfeito, obrigada, Delfino. Bom, esse foi o nosso bate-papo empreendedor de hoje. Nós conversamos com Delfino Golfeto, que é fundador e presidente da Água Doce Sabores do Brasil. Muito obrigada, Delfino, por todas essas informações, por todo o conhecimento compartilhado aqui com a gente e por nos receber também aqui na sua empresa. Estaremos sempre aqui à disposição do Sebrae. Não podemos esquecer que o Sebrae é uma tremenda mão para qualquer empreendedor. Eu sei que lá no Sebrae tem tudo que você precisa. Se você já começar o seu negócio com o Sebrae do lado, dificilmente dará errado. Você já tem pelo menos cinco degraus da escada. Deixa o Sebrae falar por você, sem querer fazer média, mas essa é a responsabilidade do Sebrae. Não quer que ninguém quebra, mas procure ir lá que dá muito certo. E boa sorte a todos vocês, a todos que assistiram esse programa de vocês maravilhoso.